Muito bem, gente! Muito bem! Estamos de volta com você aqui no canal da Rede Saudade do Sertão, né? É, com mais uma pequena biografia aí de mais uma dupla, mas uma dupla que foi sucesso aí no finalzinho dos anos 70 até 1988, né? É uma carreira de 77 até 1988. E depois, né, um deles partiu para Jesus. Aí pronto, né? Encerrou a carreira, tá bom? Vamos falar aí de Antônio Arino hoje. É um grande sucesso lá do Rio Grande do Sul. Antônio Arino, que era mais conhecido como Os Gaúchos, né? Cantava muito. Deixou uma obra muito grande aí, né? Muitos discos gravados aí. É, eles gravavam apenas em São Paulo. Eram artistas exclusivos da gravadora Recanto dos Evangélicos. Gente, eu não vou colocar a música aqui deles de fundo musical, né? Porque nós já até gravamos uma vez, né? É, e pegou. É, pegou os direitos autorais aí né da música né agora apenas providenciamos um barulhinho de sanfona aí pro, pro fundo musical mas não se esqueça né você que está me assistindo se inscreva aí no canal se você não for inscrito e também deixa aí o seu like o seu depoimento embaixo é, se você que está me assistindo deixa seu depoimento embaixo aí para nos ajudar né para é, para nos incentivar a continuar fazendo este trabalho muito bem, nós temos poucas informações dessa dupla, mas é, é uma dupla que sempre tivemos muito carinho por ela, inclusive na nossa rádio esses anos todos, né? Eu tenho 26 anos atualmente que faço rádio sertaneja evangélica 9 é, anos da Saudade do Sertão e as outras de, de FM's e sempre toquei as músicas desses dois aqui, né? Pois acham um trabalho maravilhoso, né? É, Márcio Franco é, é um trabalho magnífico, né? Muitas duplas é, se espelharam nela né, para começar a cantar também, né? Hoje duplas que estão entre nós hoje é, usou como espelho né, a, a carreira de Antônio Arino para que continuasse começasse a cantar e estariam estão hoje aí cantando louvando ao Senhor Jesus né? Antônio Arino é original lá do Rio Grande do Sul, é, praticamente construiu a sua carreira lá no Rio Grande do Sul. Nunca ouvi falar que eles fizeram trabalhos em outros estados do Brasil, mas evangelizavam por, por todo o Rio Grande do Sul. Né? Quem é gaúcho conhece esse nome Antônio Arino, apesar da dupla ter se encerrado em 1988, por volta de 87, 88, mas ainda são muito muito conhecido naquela região ainda. As suas músicas eram baseadas, né, naquele estilão Trio Parada Dura, né? Aí você me fala, poxa, mas os caras copiou Trio Parada Dura? Não. A voz deles era muito parecida com o Trio Parada Dura, apesar de ser uma dupla, né? É, mas eles pareciam demais, né? E além disso, é o Arino é um acordeonista de primeira, né? É, nos últimos lançamentos inclusive que eles deixaram é, o próprio Arino tá tocando aí a sua gaita e toca bem demais, né? Toca bem demais e depois você pode procurar aí na internet aí músicas de Antônio e Arino. Tá lotada aí, né? Para você conferir como que esses dois cantam bem. Infelizmente eu não posso colocar as músicas aqui, pois eles puxam os direitos autorais e atrapalha o meu trabalho também. A maioria das canções que eles gravavam, né, era tudo, tudo autoria dos próprios, né, de Antônio e Arino. É, canções que falavam da Bíblia Sagrada, é, praticamente as letras eram tiradas dos capítulos da Bíblia, e alguns testemunhos né, que eles ouviam e viam pessoalmente pelo Rio Grande do Sul, aonde viajaram muito, evangelizando, trabalhando, cantando nas igrejas, eles também transformavam em músicas. Com isso, deixou muitos discos gravados, é, inclusive no, no último ano que os dois gravaram junto, né? Saiu dois lançamentos de uma vez pela gravadora Recanto dos Evangélicos e um melhor do que o outro, né? Desde os do finalzinho dos anos 70 até o último que eles gravaram, no finalzinho dos anos 80, é um melhor do que o outro, letras maravilhosas, é, hinos inspirados por Deus... Um trabalho que foi feito do começo ao fim, sem fins lucrativos, né? É que Antônio e Arino, inclusive, é, pelo que eu sei, né? Pelo pouco que eu sei, eles trabalhavam em empresas, né? Em serviço secular e fazia esse outro trabalho nas horas vagas, né? Ou seja, um trabalho sem fins lucrativos, sem fins de ganhar dinheiro, mas só de evangelizar e falar de Jesus. Música esse trabalho aí tá igualzinho aí no trabalho do Márcio Franco, né? Márcio Franco lá de Piracicaba, é, que forma a dupla do Piracicaba, né? O Márcio e a Cláudia Franco, esses dois cantam muito, né? É, eles têm o meu respeito, eles têm a minha admiração, pois é duas pessoas que cantam e gravam para evangelizar, né? O Márcio Franco trabalha de dia e de noite no serviço secular, né? Ele não perde tempo, e não perde um dia de serviço, não pega férias, é para pagar aí também as gravações, né? E não cobra nada de ninguém, né? É do Piracicaba, vale a pena você puxar esse nome aí na internet, você vai gostar das músicas, viu? Muito bem, né? É, muito bem. Mas a carreira de, de Antônio Arino, né? Praticamente terminou aí nos em 1988. É, o Arino continuou cantando com a sua esposa, né? Arino Teixeira continuou aí com, com a dupla Arino e Nilva e hoje, né, já está aí com uma certa idade pela informação que eu tenho. o Arino dirigiu igreja muito tempo lá no Rio Grande do Sul e eu não sei ainda se ainda está na preta obra, mas pelo menos cantando, viajando não está mais, né? Pois a idade chega, né? Claro que todo mundo tem uma hora que precisa descansar, né? Então aí vai os nossos agradecimentos, a nossa é, homenagem, à dupla Antônio e Arino, que deixou aí uma obra é, incomparável, umas gravações maravilhosas, que até hoje se toca no Brasil inteiro, e que serviu também para cooperar, escrever a história da música evangélica no Brasil. Que Deus possa abençoar grandemente o irmão Arino, ainda que está entre nós, a esposa, os familiares e também os familiares do irmão Antônio, né, que já passou para o senhor. E essa obra maravilhosa aí que vocês deixaram, sirva para ganhar muitas almas ainda e muitos virão ainda através dessa, dessas encantadoras músicas que vocês deixaram gravada. Que Deus abençoe a todos. Fica aí a nossa pequena homenagem à dupla Antônio e Arino da gravadora Recanto dos Evangélicos.